Eliane Gibikowski, que eu acho que no vídeo eu falei Gibikowski, <risos> botei uma, uma coisa mais russa para ela, é, e a Eliane, ela é especialista em inclusão focada em pesquisa, desenvolvimento e gerenciamento de projetos sociais, promoção de saúde aplicados à diversidade e educação continuada. Ela tem experiência em liderança, formação e estratégias para qualidade de vida e coletividade. Conta com estudos aprofundados sobre o trabalho do cuidar, equidade, gênero e interseccionalidades. Escritora de histórias e de vida, apaixonada por interdisciplinaridade, arte e yoga e narrativas de superação cotidiana. E ela vai falar sobre um dos temas que quase não entraram no curso, porque eu comecei a me informar assim, aos 45 do segundo tempo. E muito por influência dela e que não tem como a gente falar sobre a relação do trabalho sem falar sobre o trabalho não remunerado. E a gente vai falar, e agora ela vai ter a palavra para falar sobre o trabalho do cuidar. Eli, vai que é tua. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada as meninas que falaram antes de mim, me emocionei muito ouvindo. Obrigada a todas as colegas e especialmente o trabalho da Carol. Agradecer o trabalho é uma coisa muito simbólica né? e para quem não participou uh, desse cotidiano a gente precisa contar como é né, preciosa essa organização, precioso esse conteúdo como são temas urgentes e, ao mesmo tempo, atualizados. E, então, é um, uma alegria hoje a gente poder realmente é, encerrar, finalizar um ciclo, né? Chegar em um lugar que a gente desejou no começo, que era de repensar o, a relação com o trabalho e o significado do trabalho, né? E eu havia feito uma apresentação, mas eu honestamente não sei se eu vou conseguir colocá-la aqui. Ah, eu tenho que te colocar como... Onde é que tu tá? co host, pera. Tá, eu acho que não tava aqui, né? Vou como co host. Ah, agora eu consigo. Aí está. Ah. Ah. Então... Ai, ai, ai, onde é que é? Aqui... É, share screen, né? Sim. Ah. Então, cadê? Ai, ai, desculpa, gente. Vamos agora ficar com a palavra dos nossos patrocinadores. <risos> Vai dar, Espero que esse aqui seja o certinho, então. É, no contexto do curso e de toda a discussão construída sobre trabalho, a gente precisa conversar. Eu sou a Eliane Gonçalves de Bicosque e vou apresentar o trabalho de cuidar. Eu fiz aqui um... estou conseguindo passar? Aqui, deixa eu ajeitar a janela para conseguir olhar. Eu fiz um roteiro para que fosse eu compartilhar as coisas que eu considero mais importantes, né? Então, na minha apresentação, eu sou profissional de educação física e eu tenho uma formação continuada, né? A Carol já falou ali de mim um tanto, mas a minha última formação, a mais recente, é um mestrado em reabilitação e inclusão, uma perspectiva muito interdisciplinar, então, os temas da inclusão, eles foram permanentes na minha jornada, mas especialmente pensar gênero foi algo que surgiu e apareceu muito tardiamente, apesar de ser mulher, trabalhadora, né? as questões críticas e que envolviam a, a teoria do cuidado, de algo que eu me dedicava a pesquisar, elas surgiram nessa nessa educação continuada né a gente vai aprofundando e vai achando temas muito complexos então lá em 2015 eu fiz uma pesquisa uma dissertação e perguntei para algumas mulheres uh, o que é cuidar qual é o significado de cuidado do feminino da instituição porque é o cuidado no contexto do acolhimento institucional onde na época eu estava desempenhando um trabalho e essa pesquisa se tornou livro, é, teve algumas até reedições, ele esgotou algumas vezes, foi para uma Bienal, então eu tenho muita honra dessa desse estudo e ele uh, permanece assim como se reverberasse em todas as outras coisas que seguem desde essa lente colocada que é de gênero e para isso é importante a gente é, conceituar, situar eu preciso fazer alguma coisa aqui? Tá. Desculpe. Então, uh, nesse movimento de entender e conceituar a divisão sexual do trabalho e onde moram as desigualdades, a gente precisa também se permitir, se convidar a olhar o trabalho politicamente, socialmente, né? Vamos dizer que a gente coloque, assim, uma perspectiva mais ampla, que agora a gente vai se convidando a olhar, assim, além daquela árvore, daquele prédio, mais longe, ampliando bem essa, essa imaginação, assim, né? Então, a gente também tem que falar de democracia, a gente precisa falar de uma organização que permite que a gente seja crítica né, a esses temas, que a gente aprenda, enfim. Então, eu trouxe essa proposta de conceituar, pelo menos razoavelmente, no, no, num tempo curto, por que, que existe uma divisão sexual do trabalho e o problema não, não é a divisão em si, a diferença, mas a hierarquia, né? a desigualdade, o que, que tem de exclusão em torno né? de padrões que a gente reproduz de papel de homem ou de mulher. Então, trazer um, um conceito recente que eu venho conversando com a Carol, a gente conversa bastante, né, amiga? E a economia do cuidado é algo que traduz, de certa forma... Né, algumas discussões que a gente uh, ouviu, acompanhou, ou também a gente reproduziu, fez nas nossas comunidades, nos nossos vínculos, sobre o que é a economia do cuidado, porque até então viram falando de uma invisibilidade, de um trabalho não remunerado, né, tudo isso tem uma cara é, de uma análise muito, muito política social, né, mas quando a gente pensa em economia do cuidado, a gente já pensa mais no sentido de funcionamento vamos pensar assim né então porque como é que cuidado é uma coisa que se faz gratuitamente mas que gera produz né gera uma participação assim substituível na roda do capital e aí eu me utilizo de algumas reflexões de um estudo que se chama da Oxfam que se chama tempo de cuidar um outro conceito básico que eu vou compartilhar também que nos faz colocar um outro óculos também muito importante quando a gente está falando de trabalho, sociedade, formas de exclusão, porque a gente atualiza o nosso pensamento, pensamento crítico em relação ao o, uh, que são essas fatias, intersecção como fatia de desigualdade, e quando que gênero e como gênero né, se mostra diferente em várias formas. É, quero trazer assim, um, um resumo bem breve de um encontro muito importante que reuniu vários setores é, políticos sociais em, na França, em Paris, há uns dias atrás, uh, falando de 25 anos de pauta de gênero, e uh, essa vai ser essa geração equidade como eu estou propondo ali, e finalizo com uma perguntinha que é essa que eu contei para vocês, que me acompanha desde a da pesquisa que iniciou, esse meu estudo aprofundado em gênero, que é se continuássemos a escrever, assim como escrevemos há cinco anos atrás, né, então nessa pegada também de geração, da gente ver aí muito mais além da árvore do prédio, 25 anos é muito tempo, mas a gente precisa também, quando repensa o trabalho, repensar a nossa perspectiva, né, de o que a gente está trabalhando, está tá servindo ao que mesmo? E o que, que a gente pode fazer hoje? Então, é bastante crítico, como vocês podem ver. É, na conceituação da divisão sexual do trabalho, eu vou, é, como vocês a imaginar um lar em um lugar muito longínquo. Então, vamos pensar um casal, uma dupla, um par, enfim, um homem e uma mulher que, que é, produzem, trabalham e vivem do seu trabalho, acumulam. Imaginem o trabalho no valor de vocês, mas eles dois dividem igualmente essa carga, vamos dizer, eles trabalham de tal hora a tal hora, eles dividem as tarefas de uma, de uma forma muito semelhante de peso, habilidade, enfim. Uh, mas na hora de utilizar o orçamento, acessar o bolo que, que dois fizeram, nesse, nesse longínquo nesse lugar, é, a mulher acessa 10%? 20%, 30%, eu estou chutando assim, ó, muito longe. Mas se a gente colocar esse exemplo na nossa sociedade, é fácil da gente entender o que, que a gente está querendo quando fala em equidade, essa palavra, participação, mulheres nos cargos, nas lideranças. Porque nessa sociedade em que é mais dividido, em que essa, esse trabalho, essa sociedade, esse lugar né, longínquo, em que todo mundo trabalha, possa ser pensado, e dividido de uma forma igual, como é igual, não é equidade, né? Aquilo que foi construído, aquilo que foi trabalhado, é isso que é a participação social, é isso que a gente uh, fala quando entende que o trabalho de cuidar, e não só é invisível, não remunerado, como um aspecto a ser compreendido, mas isso nos tira, né nos coloca numa eterna reprise, reprodução dos espaços, nas expectativas sociais, né, no, da divisão entre o público e o privado, o doméstico e o político, então o trabalho de cuidar, ele tem um status, né, uma redoma, mas o que isso na verdade significa é uma grande desigualdade, uma grande exclusão, uma grande falta de acesso a nós mesmos, às nossas próprias políticas. Né? Então, se a gente imaginar esse lar, lar longínquo para sempre, a gente vai entender que uh, meio a meio é um sonho tão tópico, mas é mais ou menos isso que a gente pensa como justiça, se a gente né, fizer esse exercício de tentar se aproximar. E aí eu coloquei aqui uma, uma frasezinha malandra, que é a sociedade como uma piscina de diferentes profundidades. Né? Quer dizer que é, essa, essa racha e essa proporção... né ela, ela é estrutural, né, ela não é decidida por esses participantes, nem tampouco pelo mérito do trabalho, enfim, ela tem a ver com valores que a sociedade reproduz, perpetua tanto quanto reproduz, e então digamos que essa sociedade que reproduz esses valores entre os gêneros seja essa piscina, né, então a gente pode se colocar nesse lugar, mergulhando, se afundando até o fio do cabelo, ou a gente pode ir se retirando, né, tentando se molhar o menos possível, de preferência, né, nada, mas observar que é muito difícil a gente não reproduzir esses valores estando dentro, a gente não tem opção de sair, a gente vive nessa sociedade, né, então a gente uh, faz uma primeira educação que é de nós mesmos nesse lugar que a gente está e o que a gente pode fazer, e eu gosto muito de reproduzir algumas coisas, né, que a gente viu no curso e que a Carol também, é compartilha muito genuinamente, que é, se não tiver bom para todo mundo, não tá bom para ninguém, né, o Ariano Sassuna, ao redor do buraco tudo é beira, então se a gente vive numa sociedade desigual, não quer dizer que a gente está numa vantagem, e isso tem a ver com o nosso mérito, enfim, a gente, a gente precisa olhar muito mais criticamente coisas que não são aleatórias, mas sim determinadas socialmente, e nesse trabalho que a gente também precisa olhar, né? além da gente olhar só o nosso, mas também como é que se organiza isso, o que, que a gente pensa. Então, aqui são os dados da Oxfam, como eu falei para vocês, do tempo de cuidar. Fala aqui de distribuição, né eu quis provocar onde mora a desigualdade. Mora na distribuição de renda e desses lugares de poder, de status, de valor. né Então, além do trabalho de cuidar, é, ser determinado por essa divisão sexual do trabalho, né, que seria longamente é, conceituada, mas que vem naquele exemplo mais social da distribuição das tarefas e da importância das tarefas, e por que que isso significa uma exclusão, né, de gênero. Então, aqui fala algumas coisas, eu sugiro que haja uma, uma pesquisa e uma compreensão desses dados, porque aqui são bilhões de números, dá até trilhão, mas aqui tá falando do quanto os bilionários do mundo agora têm ainda ainda mais riqueza, do que a grande maioria das pessoas, 4,6 bilhões de pessoas, então a gente tá falando do mundo que concentra, né, um valor e que explora o trabalho de uma grande maioria, de uma maneira que, a, que deveria ser revoltante, que a gente, né, repense os nossos, mas também o quanto nessa piscina e nessa sociedade, alguns valores, eles não são de vida, eles são de descartabilidade, né, então, nessa economia, claro, se permite que poucos privilegiados, principalmente homens, acumulem muita riqueza e poder. O que, que a gente está dizendo com isso? A gente está dizendo de uh, dados que às vezes dá vontade de rir para não chorar, como é, num TED desses, um, algo como 17 homens para um cargo, 17 homens numa liderança para uma mulher nessa liderança. Mas não são 17 homens, são 17 homens chamados John. Então, a gente vai observar que, que, que, que, que cor de pele que tem, né, qual é, todo, todas essas outras interseções, todos esses cortes que faz com que esse seja o padrão, né, essa hegemonia e que aí tudo que se afasta disso seja, de certa forma, uma exclusão. Então... Enquanto isso, né, mulheres e meninas trabalham um bilhões, 12 bilhões e meio de horas por dia, cuidando dos outros de graça. Né? Então, lá quando eu precisava realmente me debruçar a compreensão, a origem dessas desigualdades, eu me utilizei de uma pesquisa muito parecida com essa, né, que a gente vai entendendo que precisa ter filantropia, dinheiro, pesquisador, todo mundo, para a gente chegar no dado, para conseguir chorar em cima do dado e tentar mudar ele, né, esse é o movimento, a gente não encontra o dado para ficar, não, a gente tem que transformar isso e é urgente, porque quando eu estudei lá em 2015 e publiquei essa, essa minha pesquisa, então eu me debrucei a um, uma pesquisa que é por ser menina no Brasil, então lá é demonstrado como é que a divisão de tarefa desde pequena vem com essa sobrecarga, isso apareceu também nas minhas mulheres pesquisadas e pode ser lida no meu livro que é Mulheres Cuidadoras 1, ele é uma sequência de 1 e 2 e, e os relatos são uh, desse, desse nível assim de uh, Preciso acordar às cinco da manhã e pisar na grama gelada porque nasci mulher, meu irmão não precisa. Então, essa divisão, ela tá tão enraizada e ela é tão reproduzida, mas ela também é mensurada, né? Que, uh, de alguma forma, isso faz render o capital, alguém ganha com esse cuidado, esse cuidado é explorado. E como? Desculpa se eu tô passando muito, mas aí vem... Esse, Eli, tu pode encerrando porque já é quase dez para uma? tá. Ah. <risos> Para encerrar, e a gente vai fazer um... A gente vai passar para a daqui a pouquinho. Porque o trabalho de cuidado é um trabalho que a gente precisa reivindicar como urgente, porque é ele que uh, entrega o ser humano ao capital, porque não existe máquina de fazer pessoas, e que todo o trabalho de manter a vida, ele é extremamente importante e precisa ser não só valorizado, né, remunerado, mas também colocado em, em primeira, em prioridade, né, o termo interseccionalidade, como vocês puderam entender, eu acho que de alguma maneira, é, são esses vários marcadores sociais de gênero, raça, classe, sexualidade, né, que vai colocando em distintas posições de, de exclusão as pessoas, né, então por isso quando a gente fala lugar de, usa essa expressão lugar de fala, tem a ver com como a gente se alia nesses marcadores sociais e não surfa se utiliza de desigualdades, mas sim tenta usar tudo para superar né? o lugar que tem. E da geração Equidade, convido vocês a procurarem essa... Esse encontro, a importância desses agentes de mudança em todo mundo, essa oportunidade que foi para ativistas, feministas, jovens, o quanto aconteceu um encontro de gerações em que se pautou que realmente é fundamental, como, por exemplo, as mulheres serem ouvidas, né? além de cota, metade... A gente, uh, ter direito ao orçamento, isso ter impacto realmente, né? Ter essa coalizão como despoderosa e doadora, realmente chegar em projetos e beneficiar meninas, mulheres, enfim. E finalizando, e se continuássemos a escrever nessa pergunta, eu me proponho a entender, junto com todo o conteúdo do curso da Carol, que a jornada de reconhecimento e sentido do trabalho individual e coletivamente é permanente então a gente não reconhece num dia né a gente vai reconhecendo e no, no, tanto quanto reconhece perde também né então essa perspectiva de continuidade e de que nessas tantas referências como as meninas trouxeram da nossa história de vida das crianças dos nossos pais do que, que socialmente se disse da formiga da cigarra enfim quem somos nós qual é a nossa autoria né quem é a gente Uh, e a afirmação da vida, porque a gente afirmando outras mulheres, mulheres com trabalhos dignos, afirmando o trabalho de cuidar e as várias formas desse trabalho, a gente também uh, modifica esse valor social para que a gente revise e supere valores reacionários com esse processo de educação. E muito obrigada, desculpa ter passado muito tempo. <risos> obrigada a todas vocês, aprendi Caramba, muito. Tudo certo, obrigada, querida. É, muito, muito obrigada. Foi muito importante ter a tua participação no curso. Foi muito bom é, e falar sobre o trabalho do cuidado é muito importante. E no, no binário antes do curso eu falei sobre como o burnout ele é um ele, é, ele acabou se tornando um objeto de estudo para mim muito interessante porque ele não é só um problema individual, ele é um problema organizacional, cultural e social. Então a gente olhar para a dimensão social é muito, muito importante também e eu acho muito bom que a gente esteja é, com tanta diversidade de, de perspectivas porque todas elas acabam, é como se a gente tivesse várias câmeras apontando para o mesmo objeto e a gente compõe uma figura muito mais completa. Muito, muito obrigada.